E aí galera do canal, aqui é o Zubit, estamos com mais um vídeo E vamos lá, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tô... Tá, eu quero fazer o boss nível 80, mas a galera não deixa, de fica matando, complica O povo queria fazer, ajudar a minha guild a fazer os outros bosses, depois completar a quest, tem como? Tem! Eu posso ir lá, bater em outro boss, se tu quiser depois ir correndo, bater em outro boss no nível 100 completar com as... Como é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar um boss aqui aleatório Cadê? Vamos pegar esse Lobo de Nash Vamos pegar esse Lobo aqui Vamos lá Aqui é como a galera mete PK vou ligar até o meu PK É aqui, Lobo de Nash me leva até o local Sei lá não leva cinquenta, vareia cinquenta, mais baixo tá aqui PT, pedi PT pra galera da PT que vai dar não? Beleza. Eu ah. esse é Natal, que foi é o primeiro que mandou. Beleza. Ah, tá aqui o Ok. Peguei o Natal, vamos lá. Ah, o Natal da Olimpus? Beleza. Vamos fazer essa, esse boss. Daqui, depois eu mostro mostrar pra vocês como que a gente faz. Não tem muito esquema. Pra você que tá com dificuldade de fazer o boss 80, você vai dominar um boss nível baixo. Como eu vou fazer agora, dominar um boss nível baixo. Pegar o dropzinho que vai dar aqui, pequeno, pegar o gold, algumas coisas. Segundo esquema. Apesar que esse boss não compensa. Mas pra você que tá com dificuldade, não consegue pegar nenhum boss, compensa tu vem aqui pegar esse boss. Pra você que não consegue pegar, compensa. Não não. Vale muito a pena paguiros pequenos para arrecadar gold arrecadar fundo essas coisas vale a pena então não perde não tem muito esquema e gente eu tava pensando em criar um opa tô com, tô com um load aqui deixa eu depositar se eu perder isso aqui eu tô eu queria fazer umas perguntas para vocês é, eu vou sortear lá o cabeçudo lá que tem uma que é depois eu vou ver como que eu vou fazer o sorteio e ah, oh, não, não entrou na rede? É, viu, Saga. Ah, Aliança tá aqui? Ah, já saí, beleza. Tem uma dica que eu vou dar pra vocês. Cara, é. é, agora eu me esqueci. Desculpa, gente. Vou dar uma pegada aqui no Cosmo, aqui. tá. Tem que ter essa trilogia 16, mas acho que vou pegar sangue demoníaco. Tô tentando deixar minha armadura no 20 logo. Mas tá complicado. Tá me faltando sangue demoníaco. Isso aqui foi que eu comprei esses. Isso é, aqui do vento. Os caras tão metendo a faca no vento, porque o vento é o mais difícil de conseguir. O que eu tenho muito aqui é do fogo, gente. É do fogo, cadê? 300. 14 tá achando que, tá que foi assaltado, hein? Eu achei não, tenho certeza que foi assaltado. Beleza, falta dois minutos, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como completar depois a quest, rapidão. Tá chegando gente, vamos lá, Ah, já tem negro que já, nem já que começar a matar, já. se negro vem de graça, não pode ter bem de graça que eu vou mato. Estou aqui de boa. Eu vou só focar no boss. Esse boss, eu acho que não deve nem me, nem me dar a dor esse boss, no caso, eu acho. É o que eu acho. Não sei. Ai, tô aqui. Ah, gente, para ler que pronto, meus pets, eu tenho esses pets aqui, ó. Eu tenho esse budoque que tá pronto pra... Peraí, ó, Pede, pode procriar, ele tá louquinho pra dar filhote. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei, eu devia ter feito um vídeo mais curto, mas é isso. Eu não sei se eu corto, o que, que eu faço, fica parado aqui sempre lá, não é chato. Bom, não, falta um minuto, falta um minuto, 9 um, segundos. Preparado? Vamos, gente. Vou dar um susto na galera. Vamos ver. Chegou. Vamos ver se alguém vai me bater. 54 segundos... Ah, ninguém me tocou. Beleza. Opa, tem gente com o pk ligado sim, Eu senti essa, hein? Vou ficar aqui parado. Ai, para de ver que essa tela aí aparecendo um saco. 33 segundos. Vou guardar tudo pra lá. 29, 27, 26, 25, 24, 23, 25 dois, vinte, dezenove, dezessete, dezesseis, opa, treze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, agora vai. Olha. Minha PT que dominou? Não. Qual foi a PT que dominou isso aqui? Ah, foi a minha PT. Mas, ouro, ouro, bem pouquinho ouro. Tá. Foi isso. Não foi é. a gente que dominou o boss, achei estranho. Não entendi. Mas tudo bem, vamos lá. Agora vamos pro Atos, pegar o... o Atos. Deixa eu sair da PT. Vou mostrar pra vocês que tem gente que tá fazendo isso, então... Uma dica pra vocês, galera, que tá perdida. Vamos lá pegar o Atos. O Atos tem um pequeno problema. Tem umas guilds que mesmo sabendo que ninguém mata que boss, tem uma guild que quer dificultar. Só clicar Atos, ele vai na última. Ela tá querendo dificultar. Querendo atrapalhar, fica matando tudo. E tem o porém, o Atos lá em cima. Então, deixa eu voltar aqui. Não esquece lá para fora, que a galera é foda. A galera aqui é foda. Deixa eu pegar porque... Não quero acabar batendo em ninguém aqui, senão que bagulho de focar o boss. Cadê? Pra lá pra fora. É. Ó, tá vendo o problema de galera ainda. Tá indo? Cê clica aqui no Atos vai te levar, mas vai voando. o no limite vem... Ó. é nessa aqui, ó. Tá vendo? É o Sheilong. Esse é o Atos. Esse que é o papai. Bati. E ó. Completei a quest. Se eu cair lá para baixo, vai ter um monte de gui me matando. Cai. Entendeu? Ah, tem não. Ainda não. Beleza. Vamos sair de boa. Caralho, essa pura e bonita. Ah, é que eu morri. por Hades. Então ainda não tem ninguém matando hoje. Beleza, vamos lá. Fiz o boss, não matei ninguém. Vamos lá, futebol. Fiz, fiz dois boss. Foi pouco, foi, mas pode vir para outro boss, né? No caso. 60, mas 60. Se é no mais alto, vai mais alto. Não, não tem erro, não é fácil. É tranquilo, viu? Então vamos lá entregar a quest. Essa vai a dica de hoje. Como garantir dois boss. Eita, o celular vai dar uma pitada. Vamos lá. Subir aqui, para, pa pa pa vamos lá, vamos lá, corre, corre, corre, corre. Nossa, essas asas lindas do 65, hein? 65 não, do 86, é linda, ó. Ah, essa montaria. Nossa, seria god de tirar uma montaria agora gravando o vídeo, hein? Vamos tentar. Acho que é impossível. Vamos ver, é impossível tirar uma montaria. Três trocas... Ó, pra você saber o que veio antes da roleta, antes de tu ver, tu olha aqui no canto, aparece, ó, Uma fonte de teórico um pouco, e uma troca de equipamento de escudo é eu sei É, gente. Não foi a melhor coisa do mundo. Não veio nada de bom. Eu tô pra pegar um montanha, tá, nunca pego. Tem gente que deve ter já duas. Vamos lá, se dá esse recinto. Bom gente, foi o seu vídeo, se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like e foi.